21 de outubro de 2021, tiragem de cartas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lions Mage sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Lions Mage Tarot. Aqui, nós teorizamos e refletimos. Aprendemos sobre a espiritualidade. Utilizando as cartas de tarot como uma ferramenta de foco. Para nos conectar com o divino de maneira simples e eficaz. Nós utilizamos muitos decks e pensamentos diferentes sobre as mesmas cartas. No vídeo de hoje, temos uma pequena tiragem, uma reflexão. Para você e sua vida utilizando o Necronomicon um tarote de Donaldson. Então, sem mais rodeios, vamos começar? Tema, sem equilíbrio, nada prospera. Pois é pessoal, a mensagem de hoje não poderia ser mais clara. Você pode se julgar merecedor das bênçãos divinas. Talvez você acredite que o seu Deus ou a sua Deus estão cuidando de você. De fato, quem sabe quais motivos tem, quais mentiras contou para si mesmo até aqui. Mas a verdade é que quando não temos equilíbrio a nossa vida não vai para a frente. Podemos até pensar que estamos equilibrados e bem. E muitas vezes acreditamos nisso, de verdade. Mas se as coisas não se realinham logo, tem coisa errada. Isso é um fato. Carta 1, 7 discos, A Situação. Nos sete discos, vemos o necromante usar o poder da mão de glória. Ele retira o espírito de sua vítima a força do corpo para fazer sabe-se lá o que. Verdade, essa é uma cena que causará arrepios na maioria das pessoas. A ideia de alguém se impor e subjugar até mesmo sua alma é demais para alguns. Mas, sejam lá quais forem os motivos do necromante. Ele está disposto a qualquer coisa para os realizar. Você tem tido essa mesma determinação em sua vida. Ou está esperando um salvador, um milagre, que venha, que resolva seus problemas. Essa carta me mostra que você precisa ter mais atitude daqui para frente. Pare de deixar as coisas para depois, seja determinado, e principalmente, não se limite mais aos seus medos e inseguranças. Eles vão te subjulgar, e destruir sua vida. Bom, se você os permitir, o que dói mais? Se esforçar para encontrar a sua própria felicidade. Ou ficar parado vendo tudo se acabar? Carta 2, 5 varas, desenvolvimento. Nessa carta, os atlantianos subjugam os bárbaros com seus bastões mágicos. Aqui, pelo menos por hora, a vitória é garantida. Não foi fácil. Certamente, exigiu sacrifícios e muita força de vontade. Olhemos de volta para a sua vida neste exato momento. Acha mesmo que o primeiro passo rumo à cura trará felicidade? Se sim. Você está errado, e não entender isso faz que muitos desistam. Entenda, todos os dias a vida lhe trará desafios novos. Dar o primeiro passo hoje não quer dizer solucionar tudo de uma vez. Foram necessários anos de má administração da sua vida. Para criar e te trazer a situação atual. Aqui, vemos claramente que o que vai acontecer depois do primeiro passo. A necessidade de um segundo, de um terceiro, quarto, e assim em diante. Viver não é saber enfrentar uma situação difícil e nunca mais sofrer de novo. Viver é estar aberto para enfrentar todas as situações que a vida nos traz. Coisas do nosso dia a dia. Não queira só vencer. São as perdas que nos fortalecem. É o gostinho do desafio que nos traz a adrenalina. Aceite que você é muito maior que ganhar e perder. Se permita compreender agora que você é um vencedor. Programando sua mente com pensamentos de derrota. E é por isso se sente assim. Carta 3. Estrela reversa. O futuro. Essa mulher vem de cabeça para baixo, linda e bela. Para trazer todas as suas respostas. Ao menos, para os que pediram. Repense seus ideais e as suas vidas como um todo. Todas as suas encarnações até aqui. Você realmente não está conseguindo ser uma pessoa realizada. Ou você não se realiza por correr atrás de ilusões e coisas impossíveis. Será que sua felicidade está dependendo de um emprego? Ou de que uma pessoa te ame muito para que se permita se sentir vivo? Será que você está mesmo fazendo um bom acordo com o universo? Não é errado querermos coisas boas para nós? Não é raro querermos coisas impossíveis? Não é nem certo e nem errado. E nem sempre vai dar certo também. Mas se seus sonhos estão sempre distantes e você se decepciona toda vez, então talvez tenha alguma coisa errada com você. Talvez você esteja se sabotando. Talvez você não queira aceitar o que o universo reservou para você. E na tentativa desesperada de viver outra vida que não a sua. Esteja se amaldiçoando e perdendo oportunidades incríveis. Não lá longe no futuro. Mas bem aqui na sua frente, no presente, e você não quer ver. Carta 4, 6 discos, a chave da leitura. O necromante troca um coração pela mão de glória da feiticeira. Tudo na vida é uma constante troca de energias. Ninguém ganha um salário. Todos trabalhamos um mês inteiro por ele. Ninguém tem mesmo direitos. Somos, em tese, recompensados pelos deveres cumpridos. Tudo é karma, uma ação, gera uma reação. A soma de duas ou mais energias, unidas, cria-se uma nova. Quer muito aquele trabalho, não é mesmo? O que você fez a sua vida inteira que o fizesse ser digno? Quer muito aquela pessoa, né? O que fez até agora para despertar interesse nele ou nela? Quer muito ser feliz, correto? E como está lidando com as coisas que te fazem infeliz? Tem se livrado dessas coisas, ou as deixa acumular? Eu chego à conclusão que às vezes somos como crianças mimadas. Estamos rolando no chão dos supermercados da vida. Gritamos e choramos para que nossos pais nos dêem tudo o que queremos. Você merece o que deseja, está lutando por isso, está se empenhando. Abra mão de querer demais as coisas e nunca consegui-las. Passe a agradecer por tudo o que você foi capaz de conquistar. Passe a dizer adeus a tudo o que não foi possível. Autorealização é se alegrar pelo que você conquistou. Mas também é entender que não se pode conquistar tudo. Fim e considerações finais. Bom. Amigos, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém. E, como sempre, se precisarem dos meus serviços futuramente. O link do meu WhatsApp está na descrição do vídeo.